E beleza? Aqui quem fala é o Muca, trazendo para você mais um episódio, talvez o último, né? Eu não sei. Do nosso querido Forza Horizon 2. E olha esse carro que eu tinha ganhado na roleta, mano. Eu tava pegando todas as plaquinhas aqui do mapa, já peguei tudo pra gente ter viagem rápida e XP. Juntei 926 mil pra gente ver se esse é o último episódio, né? Eu não sei. Mas vamos continuar pegando aqui a estrada... Cara, eu vou nessa categoria GT aqui, já que a gente tem essa Mercedes, que é um carro muito bonito, né? Vamos andar com ele? Ok, a pilotagem de hoje foi mesmo de primeira. O público está simplesmente adorando. Agora, o próximo estágio do pegar estrada nos levará para Casteleto. Então, vale lembrar, isso não é uma corrida. A dica é pegar leve. Curtir o passeio. Beleza, vamos lá até Casteleto. Eu não sei, cara, se esse é, é o último episódio, porque a gente só tem mais dois campeonatos, né? É, falta dois campeonatos pra gente fazer a última corrida, a corrida final. É, como eu nunca cheguei até esse nível aqui, a gente vai ver como é que funciona, né? Nesse episódio eu não coloquei a votação dos carros Porque, cara, eu tava sem grana Por causa do último episódio Aí eu comecei a pegar as placas de XP E comecei a desafiar o pessoal que tava na rua Nossa, é difícil ganhar dinheiro aqui, tá? Se tivesse um modo online funcionando, né? Dava pra fazer as corridas online e ganhar dinheiro fácil Mas como o servidor tá desativado, canseira Lembrando que esse jogo aqui, eu tenho ele desde o lançamento, tá? Foi lançado lá em 2014 Eu tinha comprado a versão digital E ele estava de graça também na Live Gold é, Há um tempo atrás Eu queria essa Mercedes aqui, ó Só que ela é cara, viu, mano? Ela é cara Só que essa aqui é bonitona, né, mano? Essa aqui é muito louca Eu queria esse carro aí também, ó Esse Aston Martin, nunca mais andei com ele Já tava com saudade desse game aqui, velho. Eu tô fazendo a série do Need for Speed e tô curtindo demais, cara. Olha só, duas. Eu só queria uma só. Cara, se aparecer a corrida final, eu tô pensando em fazer com o Zeg, velho, que eu acho ele bonito pra caramba. Eu vi o pessoal comentando, a galera que jogava o Forza Horizon 2 no 360, disseram que tem muitos recursos que não tem no, no, na versão do Xbox One, né? Tipo a, a tunagem e algumas peças... Parece que alguns, alguns locais são limitados também a entrada A chuva não tem, né? Que eu me lembre, porque eu tinha a versão do 360 também Ah, estamos chegando, falta só um quilômetro. Essa cor cromada nesse jogo prata é muito bonito, né? Prata e o vermelho. Ó, oh, chegamos. super gt tem umas máquinas de verdade inscritas nele dois astons eu tô ansioso escolhe uma corrida e vamos nessa beleza eu vou escolher as chatinhas primeiro né olha esse aqui vai estar tá dizendo que é corrida mista mas parece que não vamos fazer ela beleza vamos lá até o evento aqui perto né 600 metros então não tem necessidade de cortar essa chuva é bonita, né, nesse jogo Ei, rapaz, eu sou fã desse game, viu, cara Sou muito fã Lembrando que só dá pra comprar a mídia física dele Ainda dá pra comprar, né, a mídia física Que gráfico, cara Ah, nossa, eu queria esse zagato aí, velho. Eu queria aquele zagato lá. Ah, eu tava vendo o pessoal comentar também que o... Como é que é o nome daquele carro? O Tesla, né? É, muitos do Xbox 360 não conseguiram pegar. Eu acho que como ele é de DLC, né? Ele deve ter chegado bem depois. Mas é estranho, né? Uma DLC não ter aparecido pro Xbox 360, Cara, eu tô curtindo pra caramba fazer lives do... Fazer a live gravando ao mesmo tempo o Need for Speed Unbound. Eu acho que poupa um tempo, né? O Horizon 2 eu não fiz esse esquema. Vou ver se eu faço com a expansão. Que é fazer a live... E gravar ao mesmo tempo Porque aí você já pede o feedback da galera no chat De qualquer carro que pega Qual carro que pega e tal Fica bem da hora E eu vou falar pra você, mano Eu não sou do tipo de pessoa Que joga um jogo Pra, tipo assim, aproveitar a hype Essas coisas, tanto é que o O Payback eu nem joguei, né? E depois que no final do payback Que ele ficou top, né? Eu pretendo ir lá uma hora para jogar 2015 eu também não joguei Tava num hype danado também Mas esse novo Need, velho eu, eu gostei Pelo fato da gente ter a opção de tirar o modo Drift E o modo Aderência lá tá muito apelão, cara Até os gringos estão falando Que o modo Aderência é muito mais rápido Do que o modo Drift Eu tô gostando, cara a pessoa que pegar e, e se adaptar, fazer as configurações certinhas, você vai demorar uma semana para pegar a, a manha né, do, da física do game. Depois dessa semana aí você já vai entender como é que funciona e tal. Aí você vai aprender a achar interessante, cara. Porque lá a questão de customização é top demais. Simplesmente brilhante. Você está começando a ganhar fãs. Beleza. Ah, já tô vendo no mapa ali o próximo evento. Vamos lá. Nossa, esse carro é bonito demais, cara. Tem uma edição força, né, no, no Horizon 4. Ele não tem no 5 não, né? Esse carro aqui eu acho que não tem no 5 não. Forza Horizon 3 eu tenho quase certeza Que a gente vai fazer A série dele em live Quem não me segue na Twitch O link tá na descrição aí, tem Discord Tem um Instagram lá Que o pessoal às vezes manda alguma Dúvida do, do Need for Speed, do Forza Horizon Também, né? Need for Speed já tem manha pra fugir da polícia né Todo Need tem, velho Need for Speed mostrou Antes tem um esquema pra é, fugir da polícia, eu acho que se juntar todos os Forza Horizon, os tempos de horas, ainda não bate a quantidade de tempo que eu joguei o Need for Speed Moço Wanted, mano, parece estranho, mas eu joguei muito, porque na época do Need for Speed Moço Wanted não tinha o Forza Horizon, né, e ele era o melhor. Se eu não me engano o Need for Speed Most Wanted é de 2014, 2014 não, menino. 2004 né, e o Forza Horizon 1 chegou em 2012 até hoje né, rebentando, o, o, a Microsoft Studio comprou a Playground Games e dominou, olha pra isso aqui né cara, não tem como. Okay, cadê o evento? Deixa eu voltar pra cá Ah, bati na árvore ainda Ah, tem um aqui, ó Eu ia na corrida de rua, que é à noite Mas vamos fazer esse aqui, que é Durante o dia, cadê? Ah, aqui, ó O 4C aqui, ó É o 4C aquele ali, né? Ah, não, gente Sai da frente É circuito, é circuito Vamos ver se meu carro tá bom de manobra Mano, o pessoal aqui tá atropelando, velho Esse jogo é lindeza demais, cara É lindeza demais Cara, eles aproveitaram tudo, né Que tinha no Xbox One em termos de, de gráfico, né Porque isso aqui é absurdo, velho 2014 Qual era o jogo que tinha em 2014 para competir com Forza Horizon 2? Se eu não me engano Era o Need for Speed Que eu gosto também Need for Speed Rivals Eu gosto do Rivals, cara Tem muita gente que não gosta Cara, impressionante, é a questão do da memória muscular, né, velho? Agora que eu lembrei que eu não tô usando trava no gatilho, e eu tô freando aqui de boaça, de boaça. Aí eu vou pro Need for Speed e já freio totalmente diferente. Impressionante, impressionante. Estressamento simulação e freio ABS desligado é... É memória muscular, não tem como. E o melhor que a física do Forza, ela é bem previsível, né? Ela é uma física que você sabe o que vai acontecer, você consegue corrigir um erro que o carro faz. Então você já memoriza, né? A questão de cessamento de simulação, até onde você pode pressionar o gatilho do freio, isso é muito bom para treinar, né? Agora eu não sei se, esse, se esse, esse Horizon tem telemetria Ah, ele tem Eu acho que o Horizon 2 do 360 não tem esse recurso de telemetria Não, eu juro para você que eu apertei o botão A para soltar o Nitro, velho <risos> Será que tá jogando Need for Speed demais? Mano, eu já fiz 12 horas de Need for Speed, tá? 12 não, eu já fiz umas 20 horas Porque eu joguei a, as 10 horas até acabar e, e mais 12 horas, né? Que cada, cada episódio do Need for Speed, a semana, ela comigo, fazendo tudo, dura 6 horas de live sem parar. E Tem gente que fala que a história dele é pequena, não é pequena não, porque tem muita coisa para fazer ainda. Outra vitória, já tá ficando acostumado. Só isso? Nossa, eu tava olhando o mini mapa ali, o evento onde é que tá. <risos> o cara ali atropelou o outro, velho. Eu tava olhando o evento onde é que tava aqui e eu atropelei um carro ali. Pera aí, cadê? Aqui, aqui, ó. Aqui, ó. Esse aqui é corrida de rua, né? Esse ícone eu acho que é corrida de rua. Ah, que eu tô curioso pra saber se essa aqui vai ser. Esse vai ser o nosso último episódio, né? Pra gente ir pra expansão do Velas e Furiosos. Eu acho que eu tenho a ilha também. Olha aquele cara cortando caminho. Ué! A galera aqui cortando caminho, velho. PC pode, né Cara, eu tava pensando, velho Será que o modo online aqui dá para personalizar? Como é que personaliza as corridas para correr particular tal Eu queria saber como é que é, velho O Horizon 3 tem servidor, né Então a gente vai poder jogar lá Umas corridinhas Particulares, todo mundo com Uns carrinhos de boa Vai ser da hora, hein Nossa, velho, curva fechadaça O carro deu um bumping ali, perdeu a aderência Quase que eu rumo o carro, não, encostei, né? Esse jogo aqui, a precisão do, dos controles O feedback do controle na mão, velho Que foi uma, uma novidade, né? Ainda bem que a gente pegou essa novidade bem no Horizon 2, que o, o, o destaque do Forza Motorsport 5 era o feedback que você tinha no controle, né? E eu vou falar pra você, o Gran Turismo agora, eu joguei o Gran Turismo 7, né? Agora é que ele tem um feedback massa no controle, mas a câmera externa dele é fraquinha demais, cara. Mano, se o pessoal do, do Gran Turismo 7, do Gran Turismo soubesse, né? Eles iam ganhar muita grana. Boa direção, cara! Outros 20 pontos. Você acaba de marcar mais uma vitória de campeonato. Vou dizer que você chamou a atenção de alguns dos melhores pilotos do festival. São os mesmos pilotos que estão de olho em uma vaga na final do Horizon. Então considere isso um elogio. Olá, só falta mais um, cara. OK, pessoal, isso encerra as coisas de hoje em Casteleto. Reúnam-se no centro quando estiverem prontos para seguir e partiremos para o próximo destino. Beleza, vamos lá. Será que não tem um atalho aqui, não? Mas tá perto, né? É só fazer esse zigue-zague aqui. Bora, meu querido. Acelera aí que nós tá com pressa. Será que ele vai falar alguma coisa que é o último campeonato? Vamos ver, né? Eu tô escutando a rádio aí Ela falou alguma coisa relacionada sobre o grid da final Cara, eu vou arriscar e comprar a Lamborghini Veneno, mano Porque é um carro AWD E talvez pode ser que a gente faça o campeonato E tenha que fazer o campeonato final E a gente já vai com esse carro aqui Eu acho que é uma boa escolha Uma pena que ele só tem essa opção de cor, né? E você? É isso aí! Eu me diverti muito hoje! As últimas corridas desse campeonato foram fantásticas! Agora o pegar a estrada segue adiante. Dessa vez, vamos para San Giovanni. Lembre que o importante não é chegar lá primeiro, é aproveitar a viagem. Tomara que lá não tenha muita corrida de cross, né? Porque esse carro nosso aqui, meu Deus, é um carro que tem muita manobra... Não tem tanta potência, mas por ele ser AWD, é um carro mais seguro, né? Aí, se der pelo menos para fazer alguma configuração de tunagem, tá valendo. O som dele aqui é totalmente diferente, né? Do, dos Fuzas atuais. Tem bastante agudo, né? Eu gosto. Eu pensei em pegar o Koenig Zeg, só que eu fiquei achando que se eu colocar ele a W dele vai para classe X. Mano, ele grita muito, hein? Olha o sol rachando. Cuidado com o poste aqui, né? Estamos chegando. Sonho de um amante de carros como eu Só andar pelo grid já me dá arrepios Cara, escolhe uma corrida E vamos nessa Beleza, vamos pela mais chatinha né? Essa aqui vai passar só um pedacinho de terra Antes de ir lá, eu vou colocar Um diferencial de corrida Vou colocar a redução de peso Vou aumentar a largura do pneu traseiro Olha, dá pra colocar esse turbo aqui, ó Vou colocar essa linha de transmissão Transmissão de corrida, embreagem Dá pra colocar escapamento E pra ficar S2 completo Vou colocar o intercooler de rua Ok, a corrida já tá aqui, né? Agora ele tá brabo, viu? Cara, eu deixei a pressão de pneu baixa, escala de marcha ainda não sei se essa versão aqui tá boa, parte de alinhamento tá bem padrãozinho, barra estabilizadora dianteira mais flexível, molas mais flexível, o carro tá alto né, amortecimento padrão, parte de aerodinâmica só aumentei a dianteira, deixei a traseira normal, freios nessa config, diferencial deixei quase padrão. Precisa nem mexer na escala de marcha, essa arrancada foi perfeita. Eu queria testar o Koenigsegg, mas eu tenho pouca grana, cara. Quando o jogo não tem modo online, é difícil ganhar dinheiro. Deixa até a gameplay da hora, né? Porque a gente fica naquela dificuldade para ganhar dinheiro, né? E tem que fazer tudo certinho. É engraçado o nível de aderência desse carro aqui comparado com o Forza atual, os números são bem baixos e o carro tem uma aderência muito boa. A física do Forza é muito boa, né cara? TDU, mano. O ano tá acabando, hein? Ano que vem aí é ano de TDU. Dependendo de quando a pessoa tá assistindo o um vídeo, né? Quase que eu vou pra rua errada ali. Realmente essa pista aqui tem muita terra, viu? Beleza, tem um evento aqui praticamente do nosso lado Vamos até ele Corrida de estrada Pra testar aquele Koenigsegg lá Ah, esse Porsche aqui Ah, não, esse Porsche aí, o 918, né Ele é RWD Eu fiquei com medo de comprar esses carros E colocar ele na X Eu não gosto de correr na classe X, mano Não tem modo online Eu acho que a classe X é uma classe meio que descarte Na minha opinião Mas assim, tem muita gente que gosta de correr, né Mas eu não gosto Principalmente porque não tem modo online Nem todos os carros ficam bons na classe X, né que eu tenha feito uma boa escolha pegando esse carro Mano, a física desse game é da hora demais véio. O carro dá uma desequilibrada Você corrige no controle Isso é muito bom Eu tô começando a entender a física do need e tal, De como corrigir alguns erros E não tem nenhuma semana que eu tô jogando ele Traz, última volta vamos lá brigadão e todo mundo está deixando feedback dos conteúdos aí tá galera vai deixando o feedback eu vou melhorando a cada episódio Acho que esse carro aqui usar o câmbio manual com embreagem não é muito legal, não. Boa, cara. Você tava no controle na corrida inteira. Hum. Hum. Beleza. Deixa eu ver aqui. Ah, tem uma corrida aqui, ó. Corrida de rua. Vamos lá. Beleza, corridinha de rua no final do dia. Eu, sinceramente, não gosto de corrida à noite. Eu não gosto, tem muita gente que curte. Need for Speed mesmo, eu gosto de correr mais durante o dia do que à noite. Ainda bem, cara, que eu descobri, o pessoal já achou... Um ponto, do todo Need for Speed tem um ponto do mapa que a polícia não consegue ir, né? E você consegue ficar de boa. Esse Need for Speed novo aí, a polícia é muito chata, velho. Aí eu não gosto, mano, de, de polícia em jogo de corrida, é muito chato. Então eu vou sempre ficar num ponto lá que o pessoal descobriu. Dá até pra farmar um dinheiro, quem quiser. Só que eu não vou farmar dinheiro, não. Vou fazer o um progresso normal. Agora, quando aparecer polícia, eu vou pra esse lugar pra ela vazar fora. Porque eu não gosto de polícia no jogo de, de corrida, não. Apesar que é a característica do, do Nid, né? Maravilha, maravilha. Cara, não sei por que, toda hora, eu acho que eu, eu tô jogando tanto Need que dá... Toda hora eu fico meio que apertar o botão aqui pra soltar o Nitro. Apesar que esse, esse Horizon aqui, né, a expansão tem Nitro, né? E é até da hora, velho, o efeito do Nitro, quando solta no, no, na expansão do Veloz e Furiosos. Acho que eu vou fazer ela em live, hein? Quase que eu perco o cheque, mano. Ou é por aqui, maluco? Cara, eu tô perdidaço, hein? Ainda bem que ele não teve coragem. Direção, cara, mas não se acomode. Você precisa manter esse ritmo se quiser ser o campeão do Horizon. Uma estação oficial do Festival Horizon. Beleza, temos uma corrida bem aqui na frente. Vamos lá. É a última? Acho que não, né? Essa aqui é a última, é um circuito de três voltas Nossa, olha o, não, o gráfico desse jogo aqui É um espetáculo Menos os NPCs, né? Os bots aqui, pelo amor de Deus Cara, eu tô com estressamento de simulação Nessa agressividade aqui Estou usando embreagem Para a troca de marcha não ficar muito forte Não sobrecarregar O carro tem muita potência A embreagem, ela... praticamente o pessoal não usa ponta-ataco Eu já fiz um vídeo falando sobre isso Galera que usa câmbio manual com embreagem aqui, Quase não usa ponta taco Se você quiser tirar dúvida Eu fiz um vídeo E você pode até observar, né? O modo rivais do Forza Motor Sport, que dá para você ver a volta de qualquer jogador, você pode ver se ele está fazendo ponto-ataco. E eu descobri fazendo essa análise, né? Eu já fiz vários vídeos de análises aí de Forza Motor Sport para a gente copiar os pro players, né? Para ficar mais fácil para a gente ganhar corridas online. Cara, é engraçado que no Need for Speed Unbound eu uso muito o short shift, né, que é adiantar uma uma marcha. É o short shift. Lá eu uso muito e ajuda bastante. Need for Speed Unbound tem, eu não sei os outros, mas o Unbound tem que usar o câmbio manual, velho. Pra gente que é acostumado a utilizar o câmbio manual, fica muito bom. Fica mais competitivo, né? E quem não usa, né? Quem é mais casual, passa mal no modo online, hein? Então é uma vantagem para quem quiser tirar onda e já sabe utilizar esse recurso. Tá vendo que eu dou uma reduzida violenta, né? Joga a primeira marcha e na saída da curva eu jogo a, a segunda, né? Isso é um short shift para me sair mais de boa. Eu uso o freio motor na entrada da curva, aí na saída eu adianto a marcha, né? Isso é mais... É... É memória muscular, é, é intuição né, de pilotagem, isso você vai pegando com a prática, né? você vê a necessidade de fazer isso. Foi inacreditável Você ganhou campeonatos suficientes para entrar na final do Horizon Vamos voltar ao festival e nos prepararmos Beleza, beleza, beleza Caraca, velho, nunca fiz essa corrida Nunca fiz essa corrida aqui, velho Vamos lá, né? Mano, eu achei que o jogo tinha crachado, que ele ficou na tela preta. Eu ai, nem vou rodar aquela roleta ali. Ficou na tela preta, não é possível. Mano, nunca joguei nessa pista aqui no Forza Horizon. Caraca, é bonito o ícone, cara. Um ícone dourado. Nossa, que top, velho. Vou te dizer uma coisa, cara. Você me impressionou durante o verão. Então, que tal a gente fazer assim? Você escolhe o seu carro preferido para final e eu vou fazer com que os outros usem carros parecidos. Ah, é por isso que eu não, eu não faria um carro classe X, né? Porque, olha só, tem muito carro bonito, né? Pra gente fazer essa corrida final. Tem o um carro do Brian, né, velho? Ia ficar icônico, né? Só que, tipo assim, nós pagamos um milhão nesse carro aqui, mano. A gente pagou um milhão. Vamos com esse carro aqui. é isso aí, o maior evento do verão. Temos uma roda respeitável planejada para vocês. Então fiquem confortáveis no banco do piloto. Ok, é isso aí. Consente-se, cara. Você consegue. Beleza, vamos lá. Parece ser bem grandinha, né? Meu carro de velocidade máxima Tá um pouquinho cansado. Cara, não sei porque eu fiquei com uma vontade com aquele Aston Martin, mano. Agora eu tenho que tomar cuidado é, Se o meu carro Não tiver muita final E essa galera me passar Vou ter que dar um jeito de segurar Aí tem trânsito, olha Pra ficar mais divertido ainda E esse cara tá freando muito, hein? senta ainda nossa, tem uns cortes de caminho monstro aqui, hein tentar terminar o mais rápido possível sem fazer cagada também que eu tô com o câmbio manual aqui mano, que o freio motor aqui é mato não sei porque eu tava na vontade de ir com aquele Aston Martin mas pagar um milhão nesse carro aqui pra deixar ele parado. Mano, o um checkpoint que é muito longe um do outro e às vezes a gente fica perdido aqui. Essa parte aqui eu tô igual a lesma, né? A resposta do câmbio desse carro aqui é muito boa. Uau, uau, uau! Cadê o checkpoint? É, eu acho que dá pra cortar muito caminho, né? tem ainda Eu vou com uma vantagem boa, hein? Imagina um cara que tem que decorar o traçado dessa pista aqui inteira. Será que tem modo online? Eu acho que não. Mas eu acho que deve ter a opção de fazer corrida com os amigos aqui, né? Olha aí eu entrando na rua errada. Quando entra na cidade eu fico perdido nossa, velho quase que eu vou direto A galera tá lá atrás ainda bem. Quase que eu perco o checkpoint. Ah, finalmente cinquenta por da corrida. Quase que eu vou pra rua errada ali, mano. Tinha que ter mais checkpoint aqui, não? Tinha que ter mais checkpoint aqui, pô. que eu escutei alguém atrás ali. Agora eu acho que a gente vai lá pra Nissimacena. Nice eu acho que eu conheço esse caminho aqui. O é Casteleto? O ponto de. o checkpoint tá dois. 2 km. Essa reta aqui me lembra a Golias do Horizon 3, né? só que é o contrário. Eu que não vou acelerar tudo aqui. Rapaz, deve ter uns atalhos aqui, hein? Mas eu não vou arriscar não coisa essa pista. Com certeza o pessoal vai virar pro... Ih, velho, você perdeu uns atalhos aí. Tem um checkpoint aqui, mano. Cadê? 70% já foi. Achei que eu ia fazer muita cagada, mas até que tá de boa, né? Tentei virar ali, mas não deu, não. Olha aqui. Vou ficar com saudade das rádios, hein? Esse aqui tá aparecendo Golias do Horizon 5, hein? falar para o Duck do Horizon 1 recomendar um motor novo para esse carro aqui, uma transmissão viu, porque eu tô rebentando eu fiquei na dúvida que eu fui bem devagar porque eu não sabia onde é que eu entrava aqui Que a gente voltou para o lugar onde tinha passado antes. Ah, não, aqui é outro lugar, né? Da hora, né? Na hora que passa naquele piso ali, faz um barulho diferente de calçamento. 93%. Fiquei na dúvida ali para onde vai. Chegando, né? Caraca, que pista grande, cara. 13 minutos, né? Campeão do Horizon. Um milhão? Caraca! Olha que legal, hein? Você detonou mesmo! Sua primeira grande vitória no Horizon. Boa! Parabéns! Caraca, mano, tem até o troféu, velho. Que top! Da horaça, da horaça. Mano, a cutscene desse jogo aqui dá aula pro Horizon 5. Certo, você provou que sabe o que está fazendo. Então agora eu vou passar as coisas pra você. Pode escolher o pegar estrada e ir para onde iremos. Mas, dessa vez, eu vou estar junto. Vamos lá, campeão. Mostra do que é capaz aí nessa? Vai ser o máximo. Caraca, mano. Zeramos o jogo, né? Zeramos. Agora é se eu quiser ficar fazendo o resto das corridas, né? Mas a ideia nossa é zerar até o campeonato. Aí o próximo, a gente, vamos, a gente vai continuar fazendo a série do Need for Speed E eu vou preparar a expansão do Velozes e Furiosos E se eu tiver a expansão da, da ilha, eu também vou fazer, beleza? Muito obrigado a todo mundo que acompanhou até aqui Cara, top demais, cara zeramos o Forza Horizon 2